Com a musculação, o pilates também depende da maneira como você o faz. Você pode estar fazendo exercícios dentro do pilates que não, não necessariamente vão te levar a uma melhor eficiência na corrida, entende? Você pode estar trabalhando nos músculos, nos lugares onde você não tem que dar um foco tão grande como você poderia fazer no treino funcional, com a funcionalidade para a corrida. Com a musculação da mesma forma, a musculação você faz de uma forma geral lá, ou então com enfoque na corrida. Depende desse treino de Pilates. Pilates pode ajudar? Muito! Se vai substituir uma coisa ou outra, depende de que tipo de treinamento de Pilates você está fazendo, beleza? Sempre fala com o seu professor, seu instrutor, para fazer um ajuste para a corrida, para você trabalhar bem o quadril, estabelecer um assim, quadril, joelho, tornozelo, essas coisas todas que de certo o Pilates vai te ajudar muito. E principalmente ajuda com a questão da consciência corporal e o ajuste da sua postura, beleza?